Fala, Player! Beleza? Will, aqui você está no canal City Games. Player, hoje a Sony lançou, fez um tutorial, na realidade, de como que você pode transferir os seus jogos e saves do Playstation 4 para o Playstation 5. Só que ela lançou isso em inglês e eu estou trazendo aqui para vocês em português o passo a passo de como que você pode fazer esse processo aí de cinco formas diferentes, tá bom? Um player, transferência via internet. Você precisará preparar o seu Playstation 4, lembrando que ele deve estar atualizado com a última versão de software, e estar logado na sua conta, que irá transferir os dados para a mesma conta, só que no Playstation 5. Tá bom? Então a mesma conta do Playstation 4 tem que ser a do Playstation 5. Depois, player, você precisará conectar os dois consoles na mesma rede Wi-Fi. Se você quiser reduzir o tempo de transferência, você pode conectar os dois Playstation 4 e 5 via um cabo RJ45, aquele azulzinho mesmo, tá? Geralmente. Uma vez conectado, só seguir as instruções que aparecerão, que surgirão ali na tela do seu Playstation 5, ali aparecerá todo o tempo de transferência, não desligue nenhum console até que ela esteja terminada, enquanto isso, você pode mexer no seu Playstation 5 normalmente e inclusive jogar enquanto a transferência é feita, beleza? 2. Via disco. Player, se você possui algum disco físico de Playstation 4, é só incluir ele ali na bandeja do Playstation 5 que a instalação será automática, tá? Somente isso. Muito fácil. 3. Via HD. Se você possui um HD externo com jogos de Playstation 4, basta conectá-lo via USB direto no Playstation 5. É altamente recomendável, inclusive, player armazenar seus jogos de Playstation 4 em um HD externo para liberar o espaço do SSD do Playstation 5 para os jogos da nova geração ou jogos que são melhorados para Playstation 5. Beleza? Assim você consegue otimizar bastante o espaço do SSD que a gente sabe que é um pouco limitado. 4. Via PS Store. Se você possui jogos de PlayStation 4 adquiridos na PS Store, ou seja, na PlayStation Store, se logue no PlayStation 5 com a mesma conta que realizou a compra desses jogos e faça o download via biblioteca de jogos ou pela própria PS Store. Muito simples. 5. Transferindo as saves. Player, é muito simples você fazer o upload das saves dos seus jogos de Playstation 4. Basta, antes de iniciar o jogo, quando você tem um card ali, você aperta o botão Option e vai aparecer a opção baixar barra, fazer o upload de dados salvos. você vai entrar ali e vai fazer o upload tá, dos seus dados Lembrando, player, que você precisa de uma assinatura da PS Plus ativa para realizar esse procedimento. Depois você vai fazer o login no PlayStation 5 e, faz, e fazer o download dessas saves, tá? Muito simples. Só que tem que ser a mesma conta, não se esqueça disso. Outra maneira, player, é baixar suas saves em uma pendrive, hein? Espeta uma pendrive no PlayStation 4, faça o download dessas saves, tá? Essa mesma pendrive você vai, né, espetá-la no PlayStation 5 e vai fazer o upload dessas saves aí. Lembrando que tem que ser a mesma conta, isso não vai funcionar para contas diferentes, beleza? Player, é muito simples, eu acho que é muito prático, né, a Sony pensou bastante nesse formato aí para ajudar a gente a conseguir fazer as transferências de saves, de jogos aí, para a gente perder menos tempo na transição de uma geração em outra. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, dê o like, ative o sininho aí e compartilhe o vídeo para quem, para os seus amigos que compraram o Playstation 5 também. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui!